Ser mais ou menos assim. Cara, eu queria mandar um abraço pro meu doutor Pegadinha que vive mandando os gemidão no WhatsApp pra gente cair. Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E se você vem acompanhando aí nossos vídeos, eu tenho um recadinho pra você. O vídeo de hoje não é pra você. Por quê? Que <risos> a gente vem recebendo alguns comentários falando que os vídeos estão legais, mas as pessoas, algumas delas, não conseguem acompanhar, como a minha querida tia Lucy, que fala que o conteúdo é muito complexo. Então quando a gente fala de célula e você sabe que eu não estou falando de biologia, sabe, de membrana celular, citoplasma, essas bostas, é porque você não precisa deste vídeo. <risos> é pra todo mundo o vídeo, você, você vai tirar visões visualização. Nessa... É, vai, porque não é pros caras. Toca aí a vinheta, junto. tem algum recado? Não, então toca o pau, que okay. isso? Vambora. Nossa, tá claro, hein? Eu gostava quando era mais escuro. Eu tô muito rosa. Então vamos lá, meu querido pimpolho. Primeira coisa, você sabe abrir o Excel, né? Já tá bom demais. Então abre o Excel. Na parte superior aqui, ó, nós temos a faixa de opções. É onde a gente vai trabalhar detalhado cada vídeo, mostrando cada particularidade das ferramentas. Esses quadradinhos, tia Lucia, elas são as células, né? O que que são as células? É onde a gente vai colocar uma determinada informação, que pode ser uma fórmula ou pode ser um texto, né? A célula nada mais é do que o encontro de uma coluna, Coluna com uma linha. Coluna F com a linha 5, eu vou estar aqui ó na célula F5. É igual brincar de batalha naval. Então, quantas linhas e quantas colunas o Excel tem, meus queridos? 1 milhão e 48.576 linhas e 16.384 colunas. A multiplicação de um pelo outro vai dar a quantidade de células. Provavelmente você não vai conseguir utilizar tudo isso, vai dar pau antes, né? Mas é só pra gente fazer uma gracinha aí e ficar igual aos outros vídeos que tem na internet. Então acabou, que é isso. Não, não acabou não! Então, beleza, para a gente começar a estruturar um exemplo aqui no Excel, nós vamos começar com aquele que todo mundo começa, montando o quê? Um orçamento familiar, né, para você controlar as contas da sua casa. Se você não faz isso, até então você é uma pessoa muito feliz, porque a partir do momento que você sabe quanto você gasta, você vai precisar saber quanto você tem que ganhar e você vai ver que você está fudido, chupa seu trouxa. Na célula 1 aqui, tia Luci, vai ser o item do orçamento. Então, a senhora pode digitar aí. Você está vendo que extrapolou o conteúdo da célula? Não, não tem problema. Se você vir aqui em cima, está vendo que vai mudar a visualização? entre uma coluna e outra, ó, você der dois cliques aqui, automaticamente isso vai ajustar. E na frente do item do orçamento, nós vamos colocar aqui, ó, valor. É só escrever, ó, tá vendo? Aluguel, condomínio, educação, aqui vem o um fumo bravo, hein? Educação... Zona, não, zona não. não. Você monta aí a sua despesa como é que você quiser, certo? E aqui eu vou atribuir valores para cada item. Quanto que eu vou gastar de aluguel? Quinhentão. Condomínio, 250. Educação, aí o fumo vem bravo. Vou colocar aqui, ó, 1.500. Lazer, vou colocar uns duzentão por mês. Internet, coloca aquele... E o total. Então, quando eu quiser colocar uma fórmula automatizada, nossa, uma fórmula já é automatizada. Tem sempre um comando que vem antes da fórmula, é o comando de igual. O Excel, ele entende que isso daí vai ser uma fórmula que você vai calcular ou vai encontrar determinada informação. Não dá para ser o um nome aluguel, porque o nome aluguel é um conjunto de textos, você só está informando na frente dele que ele é um rótulo do 500. Então, você vai pegar aqui a célula B2, vai dar o mais, vai somar pela célula do condomínio, vai dar o mais, vai somar com a célula da educação, e aí você coloca de novo... Para sair ao, no final do negócio. Então, a partir do momento que eu der o um Enter, olha lá que legal, tia Lucy, deu 2.850. E o que, que é interessante a gente automatizar e não simplesmente fazer como se fosse uma calculadora, somar manualmente, né? Porque se eu vim aqui, eu mudei de casa, virei patrão e agora o meu aluguel passou para mil reais. olha lá que legal a somatória, deu 3.350 Se eventualmente você veio aqui, escorregou, né? E colocou um A sem querer digitou errado, né? Observe que a sua fórmula lá vai dar errado, porque você não consegue somar nesse conjunto né de dados uma letra com um número. Então, toma um pouco de cuidado, sossega a periquita, mas beleza, João. Nossa, me chamei de João, você Quem viu? É João. Quem é João? Coloquei o a ali. Como é que eu faço para voltar o valor que estava antes se eu não lembrar? Então agora presta atenção que eu vou mostrar a segunda ferramenta mais importante que o Excel tem. Porque a primeira é esse disquete aqui. É da sua época, tia Lucy, quando a gente transferir o arquivo. Ele salva o seu documento. Então ela é a mais importante. A cada clique que você der, você vai lá e salva a sua planilha. E a ferramenta mais importante, a segunda mais importante, é esta setinha aqui do lado. Você tá vendo aqui ó? Basta eu clicar aqui na setinha de voltar, que ele vai voltar ali o valor que estava original e assim você consegue diminuir a quantidade de cagadas que você eventualmente venha a fazer ou se arrepender no desenvolvimento da sua planilha, como eu falei bonito agora wow. no meio do caminho, se você quiser multiplicar, subtrair colocar operações matemáticas dentro deste conjunto aqui basta simplesmente você utilizar os recursos do teclado. Qual que é a outra forma da gente fazer isso Tia Lucy? Vou colocar aqui ó um outro total aqui, tá vendo? Só para a gente exemplificar. Você pode simplesmente colocar uma fórmula de soma. Como é que você faz isso? Então igual soma, tá vendo aqui? ó? Procura nunca digitar a fórmula até o final, porque você pode incorrer em erros. Você sempre ou dá dois cliques aqui em cima da fórmula, da função, ou você aperta a tecla Tab, que daí automaticamente o Excel vai colocar o comando correto e vai inclusive abrir o parênteses ali dessa função. Eu não tô querendo somar, Ju? Quem vem aqui do 1000 até o 100, que é a luz? Então eu vou parar aqui, ó. ela vai somar o conjunto de B2 a B9 e eu vou o quê? Fechar o parênteses, né? Então lembra lá das aulas de matemática. Sempre quando você abre o parênteses, o colchete, ah, não sei qual mais que tem, você tem que fechar esse maldito, porque senão vai dar pau. E a hora que eu der o um Enter, olha lá que maravilha, ele vai dar exatamente o 3.350. O meu negócio tem com o lag, eu fico perdido. E é um cebola na sala de futebol. Qual que é a terceira forma? Se você precisa fazer uma somatória rápida desse conjunto, né? Se você selecionar esse conjunto de dados aqui, tá vendo? Ó? Tá vendo aqui embaixo que automaticamente aparece a soma, esse é um dos recursos né, que a gente tem para quando a gente quer observar aqui uma somatória, uma média, uma contagem rápida do seu conjunto de dados. Deixa eu só apagar aqui para não ficar tão feio. A quarta maneira que a gente tem, eu vou selecionar esse conjunto de dados, vou vir aqui em cima em página inicial e vai ter esse símbolo da somatória aqui, tem é a soma média, contar números, máximo, mínimo. Como eu quero fazer a somatória, eu vou clicar aqui em soma. Automaticamente aqui ó, na célula B10, ele vai colocar a somatória das células adjacentes. Então basicamente o que eu fiz aqui para soma, tia Lucy, você né? pode repetir para quê? Para as operações básicas que o Excel tem. E antes de finalizar o vídeo de hoje, vamos aprender a fazer um negócio muito importante que é salvar o arquivo. Então como é que você vai fazer isso, tia Lucy? Você vai clicar aqui em arquivo. e Salvar como? Olha que maravilha. Então você vai escolher onde você vai querer salvar a sua planilha. Eu vou colocar aqui na área de trabalho e vou atribuir o nome de Excel Básico. Basta você clicar no salvar. Agora é só correr pra galera. Será que eles vão perceber que é vídeo gravado outro dia? Porque minha barba eu tá maior e tal. Né? Eu tô com umas espinhas aqui. É, Acho que não, né? Adolescente. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se você gostou, deixa um like aí, aperta o sininho para você ser avisado quando chegar vídeo novo. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tia Luci! Pelo... Tem pelo... três negos assistindo. Eu vou abrir pelo YouTube e eu vou... Eu tenho um mil inscritos, rapaz, Não, aqui, é ó, aparecendo é um, é um agora. Eu um mil e quatro. Tá gravando o que é isso?